Se não quiser perder nenhum conteúdo aqui do canal, é só se inscrever e autorizar as notificações apertando o sininho. E se puder, já deixe o seu like, por favor. Bom, Deus ouve a oração. Isso é um fato. Deus ouve todas as orações. Todos aqueles que clamarem a Deus serão, terão o privilégio de ter a sua audiência. É a palavra de Deus que diz, aquele que clama me encontrará. Buscar-me e me achareis Se me buscar de todo o coração Apesar que ele está falando isso Para o povo de Israel Essa extensão também serve para todas as nações Para todos os povos Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, no verso 16, até o verso 21 ou 23, salvo engano, ele diz que ninguém pode se encontrar indesculpável porque Deus se anuncia e é anunciado pela criação, então todos podem vê-lo, e se a gente pode ver, a gente também pode comunicar com ele. Agar teve uma experiência sobrenatural quando, se sent... quando expulsa de casa por Sara e por Abraão, ela está desesperada, estou com um filho num deserto, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei nem para onde vou, então um anjo do Senhor apresenta ela e ela diz Deus me viu. Então, Deus é um Deus que está em busca daqueles que o buscam e se permite ser encontrado por todas as pessoas. Então, Deus ouve as orações? Sim, Deus ouve todas as nossas orações. Agora, uma outra pergunta é, ele responde positivamente todos os meus pedidos? Não. Você já deve ter tido uma experiência como eu também já, devo ter, já tenho as minhas experiências e tive as minhas experiências de que Deus não respondeu as minhas orações. Basta, se você é, perguntar isso para qualquer pastor, a gente já orou por pessoas que estavam enfermas e essas pessoas morreram. Não foram curadas da maneira como nós queríamos que elas fossem curadas. Pessoas foram, não morreram. Então, Deus responde todas as orações? Não. Não responde positivamente todas as orações. Algumas orações ele realmente não vai responder positivo. Mas aí nós temos um problema e é nesse problema que eu quero parar um pouquinho com vocês. Mas Jesus não falou que tudo que a gente pedir para ele, em nome dele, nos daria? Porque não é isso que tá lá em João capítulo 15, do verso 1 ao verso 17, inclusive isso já foi tema aqui do nosso pequeno grupo já, creio que foi o nosso primeiro encontro aqui, a oração. João 15, pois ele diz assim no verso 7, mas se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Parece contraditório com o que eu estou dizendo aqui para você. Parece, mas vamos lá em Tiago capítulo 4. Tiago, na verdade, Tiago capítulo 3. Então, Tiago 3, a partir do verso 13. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo de forma honrada e realizando boas obras com sabedoria e humildade, com humildade que vem de sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são uma espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Ok? Dá uma pausa aí, pula para o capítulo 4, verso 1. Apera. Capítulo 4, verso 3. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados pedem apenas o que lhes dará prazer então isso me faz pensar o quê? primeiro que nós precisamos distinguir ou aprender a fazer a distinção entre desejo e necessidade Desejo e necessidade são duas coisas distintas. E como é que a gente entende desejo e necessidade? A partir desse texto de Tiago, capítulo 3, do verso 13 em diante, e o 41 em diante até o verso 6, até, até o verso 6, né? A partir do verso, do verso 1 até em diante, ele vai dizendo que a gente, o motivo das contendas, é inveja. Por quê? Porque o nosso coração é a residência do que não presta.